Bota uma menina minha aqui, ó, quando você tá jogando no alto que aí é os caras vão passar rápido e não vão ver, tá? mini Gold sempre, sempre, sempre, sempre, se jogar do aí fica escondido O cara tá dizendo que ele tá no oficial, cheatando. Ah, poxa, vixe. Claro, eu sou rápido, crente, sem pra de Eu não sei, meu amigo,